Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Oi. Tá gravando já? Já tá gravando? Já. É que eu tô respondendo os seguidores. Hum. Aqui ninguém fica sem resposta, né amor? É isso. Principalmente aí. no Instagram. Olha ah lá, já viu, ó. Jefferson, tem dúvida, chama o papai que o papai resolve. Isso é isso. Todos têm resposta. Então é isso. Vamos demora, lá? Demora um pouquinho. Às vezes demora. Porque vem muito de uma vez. Às vezes é 200, 250 perguntas. Aí eu me lasco. <risos> aí é nego perguntando. Mulher querendo namorar. Aí eu não aguento. Vai né? pai não dá conta. Mas vamos lá. <risos> Mas é claro que a prioridade sempre é de quem, amor? Dos seguidores, lógico, ah, né? Ah, você vai apoiar hoje. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Qual hoje... é o vídeo de hoje? Hoje o vídeo é dessa coisa aqui, ó. Que coisa? Pressurização. Seguindo aí o nosso... Que que é isso, amor? O como nosso... você fez isso? O nosso tema, como turbinar seu carro em casa. Pressurização. Feito em casa. 100% inox. Tudo bonitinho. Tudo feito aqui na garantia. E o mais importante. Mais importante. Economizando. Baratinho. Ó, o que, que eu gastei nisso aqui? Fui no ferro velho, comprei um pedaço de tubo muito maior. Que eu já fiz dois, ó. Fiz intake também, ó. Esse aqui já tá até soldado, ó. Que dali é outro. Que dali é de três, ó. Fiz esse, fiz esse. Paguei 40 reais. 40 reais? Quarenta reais. Oh, eu caramba. garanto para você que num, numa loja aí, não... Entenda uma coisa, pessoal, quando você vai numa loja, vai lá, uma pressurização dessa aqui, o cara não pode cobrar menos de 500, 600 reais, certo? Não é caro, é. não é caro, é barato, não, também não é muito barato, mas não é caro, por balato, quê? Balato, balato. Inclui a mão de obra do cara, o trabalho, o tempo que o cara levou para aprender a fazer isso, material e tudo mais. É, o intuito verdade. do nosso canal é o quê? Mostrar que dá pra fazer isso aqui na sua casa Ó, paguei 40 reais no tubo Usei um disco de corte Um disco de... Como é que chama aquele negócio lá? É flap aqui, ó Um disquinho flap de desbaste Isso, chegamos aqui Muita gente também tem dúvida Como que a gente solda Tá aqui, amor, ó Inversora Isso aí é inversora na... Na, no eletrodo aqui, ó. Mostra que o eletrodo. De? Inox, ó. Presta atenção. O que eu uso? Eletrodo de inox... 316. Inox 316, tá? E ó. essa inversora quanto, amor? Essa inversora a gente ganhou lá da CS Ferramenta, certo? Só que ela tá custando aí a média 350, 400 reais. É isso aí. Todas as peças que eu faço aqui é com ela. Eu não tenho TIG, eu não tenho mig, eu não tenho nada. Eu só tenho ela, tá? E olha ali. E ó. Aí aqui a gente vai pontir aninho, tal, para ir travando. Antes de soldar, ó. Então vamos voltar aqui no eletrodo para ficar bem claro. A gente vai ensinar claro. a fazer esses cortes também, né? É. Vai, vai sair um vídeo só ensinando a fazer essa curva aqui inox 316 de 2 mm, tá bom? Ó, não se assuste com a solda, que ela vai ficar assim, ó. Por ser eletrodo, por ser elétrica, ela fica assim mesmo, suja, não vai ficar limpinha igual fica TIG nada. Mas aí Só que daí vem depois vem um acabamento. Então isso aí é nos próximos vídeos, marca bem essa peça como é que ela tá e depois vocês vão ver como é que ela vai ficar, tá bom? Perfeito, é impecável. Vocês vão ver. Por isso que eu falo pra vocês. Guardem esse nome. do garagem. <risos> então, olha vamos nice, mostrar no carro. Nice. Aqui, ó. Olha, dá uma rodadinha, amor. Dá uma rodadinha. Uh, que sexy. Você ah, é louco, bicho. Vamos mostrar no carro ali como é que ficou. Ih, não vai dar pra mostrar muito bem. Porque já tá com essas travas aqui. Que eu já vou explicar pra vocês também. Por que que é isso, ó. Depois que vocês... Eu já vou explicar agora também. Depois que vocês fizerem tudo do jeitinho que vocês quiserem, tal, pá, na posição que vocês quiserem, antes de vocês fecharem de solda, o que, que vocês fazem? Tem que travar as curvas, ó. Por exemplo, aqui não precisa. Porque aqui o risco de, de dela entortar é muito pequeno. Sim. Tem que travar, tá vendo essa curva aqui, ó? Se você solda ela sem travar ela, ela corre o risco de mudar de posição aqui, ou pra cá ou pra cá, ó. Sim. Você travando ela aqui, por exemplo, que nem eu travei aqui, ela não vai nem vir pra cá e nem descer pra cá. Mas isso vai sair, né? Não, lógico. Isso aqui é só depois que você soldar tudo. Aqui, por exemplo, ó. aí, deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Fiz a mesma coisa. Ela fica na mesma posição, não vai mudar nada. Uhum. Agora, aqui, na hora que eu for dar o acabamento, vai sair vídeo disso. Eu corto esses negocinho fora, arranco esses reforços Não, é bom fora. que vê assim, quando vê pronto, não fala que é a Exatamente. mesma peça. Exatamente. Ó, por isso que eu sempre falo, não se assustem com os primeiros não resultados. Não dá nem pra ver a solda. É, não <risos> se assuste. Não, se quiser fazer acabamento sem solda, faz. Esse eu vou deixar acabamento com solda, porque eu gosto. É uma questão de gosto. Quer acabamento sem solda? O que você fez, né? Aí, ó. Isso aqui é acabamento sem solda. Cadê? Mostra uma solda aí, ó. Aqui é tudo cortadinho, fatiadinho, ó. Da mesma forma, aí. né? Cadê? Não tem uma solda. Só tem poeira. solda <risos> não tem. <risos> tá certo? Então é isso. Vai do acabamento do jeito que você vai querer a sua peça. Vamos mostrar aqui no carro rapidinho, ó? Bora. Ó. Como aqui... Esse carro tá usando, ele tem direção hidráulica e ar-condicionado O coletor de turbina é a turbina lá embaixo, tá? O padrão aí que o pessoal costuma usar é a turbina aqui no farol Então aqui, ó Eu Não sei se eu vou conseguir encaixar ele aqui Ele não vai encaixar por causa da trava, ó. Mas, Mas tem ele foto tá... no seu Instagram mostrando... Tem, no Instagram lá tem tudo Ele perfeitamente ó. encaixado Ele vai ficar aqui nessa posição, tá vendo? E ele aqui tá vem um mangote, certo? Aqui vai vir um mangote e aqui vai vir o outro mangote. Certinho e é isso. Perfeito. Tá certo? É isso, amor? É isso. Agora eu já vou aproveitar esse, esse ensejo. Que isso? O que, que é ensejo? Eu não eu sei o que é ensejo. Sei. O que vem na mente eu falei. Vou aproveitar essa deixa, porque ah. o meu público é igual eu, não entende o que, que é um ensejo. <risos> vou aproveitar essa deixa e já vou gravar. Como cortar esses trocinhos aqui, ó. Pra como fazer essas curvas em trocinho gomo. O trocinho o povo entende, né, mano? Pra fazer essa curva em gomo. Eu já assisti. Se vocês colocarem no YouTube aí. Como fazer curva em gomo nas caldeirarias. É caldeiraria que chama. Não sei porquê, mas é caldeiraria. Mano, os caras fazem umas fórmulas. Tem uns que colocam a lousa. Procura aí pra você ver. Põe uma lousa <risos> e vai não sei o quê. Pra você chegar nessa medida. Ah, esquece, filho. Não consigo. Já tentei um milhão de vezes Não vai O meu negócio é no olho mesmo Ah, o meu filho me deu um negócio aqui também, quer ver? Ó. Cadê o troço? Aqui? aqui, ó Meu filho me deu esse negócio aqui, ó Transferidor de grau Ah, tá aí, ó Não, não vai, filho Outra coisa também, cadê? Que não entra na minha cabeça É que tá, tá por aí jogado mas o resultado foi o mesmo? O é um paquímetro. Eu não sei tirar medida com o paquímetro. O não... resultado é o mesmo? Ah, aí, então ó. tá bom. Aí ó. aí, ó. É no olho. É... Não meteu o louco e não tô nem aí. Então é isso. Fechou? Fiquem todos com Deus. Vem cá, amor. Manda um abraço aqui pro pessoal. Vai, lá, é se vergonha. <risos> Fiquem com Deus. Acompanhe os próximos vídeos. Uh! E fico com essa bela imagem.